Pessoal, update super rápido aqui no Bitcoin. Tem algumas coisas que eu quero comentar para vocês. O Bitcoin está ficando bem bullish aqui no curto prazo. Vamos dar uma olhada em tudo isso. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. E vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui então com o Bitcoin, caras. Porque a gente está aqui rompendo uma LTB nesse momento. Estava dizendo aqui alguns dos meus gráficos. Eu estava indo para a praia daqui a pouquinho, dar uma caminhada ali, mas o Bitcoin está chamando a atenção aqui agora. Cadê o meu gráfico, cara? Cadê o meu gráfico aqui domingo? Tá complicado e perdi meu gráfico. Foi alguma outra janela aqui, mas basicamente aqui, ó, a gente tá rompendo uma LTB aqui, tá Eu de olho. Essa LTBzinha aqui, ó, fazendo rompimento, tá bom? Tá bem desenhado aqui, mas tem uma LTB. Fizemos rompimento para cima, tá? Aqui e também uh, aqui o sentimento dando uma melhorada aqui no curto prazo, pessoal. A gente pode ver que o pessoal aqui querendo shortar o Bitcoin, com o Pinterest subindo, ó, e a galera tentando shortar o Bitcoin nessa região. A gente tá tendo bastante resistência aqui nessa zona. Nessa zona agora aqui dos uh, 23.600 dólares. Tem bastante uh, ordem de venda aqui nessa região. Que com certeza aqui são os fundos anteriores. né Onde o pessoal está interessado aqui é, em uh, né, vender. aqui tentar buscar shorts. tá Mas está me parecendo aqui que o Bitcoin ele vai acabar rompendo isso aqui para cima. tá caras. Porque se a gente olhar aqui também. Ó, vamos olhar o, o RSI aqui no 4 horas. Só mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer aqui com isso. Cadê meu gráfico de 4 horas aqui do RSI? Ó, a gente tem um rompimento... Também aqui ó, a gente tem, buscou um suporte. da tá? a gente tem uma, uma linha de tendência aqui no RSI, ó. Buscamos suporte nessa região que o Bitcoin está e agora fizemos um outro rompimento aqui também no 4 horas. Ó, esse rompimento a que fez, um rompimento nesse momento. Tá, então o Bitcoin tá com condições aqui, ao meu ver, tá, de buscar patamares mais acima e a gente continuar essa tendência aqui, tá? O que tá aparecendo aqui para agora aqui para mim. Então eu aumentei aqui a minha exposição no Bitcoin, tá? Isso que eu fiz aqui agora. Estou buscando aqui a operação de long. Nessas regiões aqui próximo dos, dos 23.430, 440 dólares aqui, tá? Tentando fazer uma entradinha aqui agora. Eu acho que tem um risco de retorno interessante, que botou stop. É um stop mais curto aqui abaixo dos 23 mil dólares. Acho que fica interessante aqui para buscar uma operação, então, de long no Bitcoin, tá? Além disso, a gente também tem as a, a pequenas numa região de suporte, tá? comentei para vocês, acho que na último no último vídeo não sei se eu comi ah, fui para os membros talvez eu falei sobre isso porque a SP500 está numa região de suporte vou gráficos pequenos aqui então então está aqui numa região que ela está testando essa linha que LTB LTB está tá numa região aqui de suporte a gente pode ver fazendo divergência bullish aqui no quatro horas caras tá então que não pode considerar isso aqui ó fundos descendentes aqui no price action para SP500 com fundos ascendentes aqui no um no RSI de quatro horas, tá? Que é o tempo gráfico que eu mais gosto de usar aqui essas divergências, ela funciona muito bem. Então a tendência é as pequenas que fazer pelo menos um, um pullback aqui, né? Re buscar retestar regiões Fibonacci, talvez essa última pernada aqui, ela acabar testando regiões Fibonacci, essa região que 302 voltar para esse patamar ou aqui a região de 50% de Fibonacci eu acredito que é possível as pequenos voltar a testar, tá bom? Então acho que é, é o cenário mais provável, ao meu ver aqui. Inclusive as pequenas pode romper essa linha aqui do RSI. Essa abertura vai ser bem importante aqui hoje. Acompanhe essa linha, linha do RSI aqui em 4 horas, esse rompimento. Eu acho que o Bitcoin já está se preparando para isso aqui, tá? Essa é o meu ver. Então, o Bitcoin tem grande chance aqui de acabar continuando aqui essa, essa tendênciazinha, tá bom? Então, se a gente puxar aqui o um gráfico, até no diário, a gente pode ver melhor aqui. A gente tem essa, essa, essa, essa linha de tendência aqui agora amarela, né? A gente não... Uh, deixa eu dizer aqui melhor. O Bitcoin que está... ele estava arriscando... arriscou perder aqui agora, né? Ele está numa região que está perigoso aqui, mas essas... Esses falsos rompimentos aqui são bem comuns também, tá? Então, é importante tomar cuidado. E pra mim, parece que o Bitcoin vai... Tem grande chance de voltar a testar patamares mais acima aqui, tá? A região lá dos 20, 26 mil dólares. Então, por isso, eu mantei minha exposição aqui no Bitcoin. Aqui, pelo menos, curto prazo, tá? Vou botar um stop logo curto abaixo ali. Abaixo da região dos 23 mil Uh, baixa região de 23 mil dólares, tentar surfar um pouquinho mais isso aqui, ver, ver se o Bitcoin consegue buscar aqui a faixa próxima dos 26 mil dólares, né? Então, isso aqui é bem possível de acontecer. E depois, pessoal, eu acredito que a, a SP500, se ela der essa respirada aqui mesmo, depois disso a gente vai, então, algum momento perder aqui e voltar a cair, tá? Eu tô, é, é o que eu acredito para sp pequenos Eu não estou imaginando a gente voltar aqui testar essas regiões e fazer aqui um pivô de alta e continuar essa subida. Longe disso, eu acho que as coisas estão péssimas aí tá é, é só é um, é um trade aqui de curto prazo mesmo aqui que eu tô de olho esse possível pullback aqui desse P500 e estou com o stop curto aqui para poder né me proteger porque vai que isso aqui não aconteça também tá então isso que eu tô de olho aqui agora para o Bitcoin tá bom cara vamos ver se o Bitcoin ele, que que ele faz hoje aí talvez mais tarde eu volto aí tá para quem uh, talvez mais tarde eu volto aí quem for membro aqui do canal fica de olho no Discord aí, que eu tá aqui atento nesse nesse movimento aqui do Bitcoin é acho que vai ser bem importante a gente acompanhar tá bom Podemos passar rapidamente, vou fechar o vídeo só rap rapidamente então no, nos indicadores de liquidez também do Bitcoin, fazer um update aqui para vocês. Sei que muitos não têm essas ferramentas, mas essas ferramentas estão todos os links aqui delas abaixo aqui na descrição tá, do vídeo, galera. Então dá uma olhadinha nas ferramentas que com certeza vai ajudar você aí a, a poder se posicionar um pouquinho melhor no mercado. né? Quem ficha aqui atualizando, vamos ver aqui que demora um pouquinho para atualizar. Aqui no Block esse é o ponto que não tinha visto até pelo menos ontem, não tinha nenhuma... não, não tinha nenhuma... Pontos de liquidez novo aqui no, no High block no, no, da BitMEX, vamos dar uma olhadinha aqui agora juntos, ver se tem alguma novidade. Por enquanto aqui nenhuma novidade, tá? Esse aqui é um indicador que eu acho interessante para acompanhar. É, por enquanto só a liquidez aqui abaixo, então estou com stop aqui, pessoal. Se a gente perder a região aqui dos 22.900, para mim já é perigoso, tá? Então acho que daí eu vou querer estar tá estopando essa, essa operação aqui, que a gente pode pegar essa liquidez, voltar a testar a região aqui próximo dos 21 mil dólares, tá bom? Aqui no 12 horas, vamos olhar aqui 12 horas dos agregados da corretora, aliás... O High Block aqui agora está agregando as corretoras, que isso é muito legal, tá? O um update novo, recente no High Block, está botando todas as corretoras juntos aqui. Acho que é bem importante. Então, a gente tem liquidez aqui nessa região dos 23.600, 12 horas, e, e depois abaixo aqui na região dos 23.100, tá? Então, o stop vai estar abaixo dessa região aqui, abaixo dos 22.900, né? Para essa operação que eu estou de olho aqui agora, no curto prazo. É, vamos olhar aqui, então, 7 dias aqui na, no agregado também, no High Block. 7 dias não tá mostrando muita coisa aqui, mas tem, ó, liquidez nessa região aqui dos 24.600, 24.500, 25.500 25 dólares até a região aqui dos 24.600, tá? Então, isso aí deu bons alvos aqui para a gente poder ficar de olho. É, e pra mim, cara, se o Bitcoin aqui começar, ó, se ele começar aqui, vamos baixar o tempo gráfico de novo. Se ele começar a bliscar aqui, ó, acima dessa região aqui dos 23.700, pode ter certeza que o Bitcoin vai voltar... A subir aqui e retestar esse topo anterior, tá? Pelo menos testar essa região que os 25.200 acredito que ele vai fazer caso ele passe aqui da região dos 23.700, que são esses fundos anteriores, tá bom? O, geralmente o mercado funciona assim: se o mercado ele não consegue uh, voltar para esse patamar aqui, significa que essa galera que ainda está presa nessa região, tá? E ela, e ela enquanto essa galera que não desistir, não soltar a operação, não for liquidada, estopada, o Bitcoin não vai continuar, não vai parar essa tendência, de, tendência aqui de baixa, tá? Caso o, o mercado já considere que isso aqui já, né, já é razoável, né? Já, já conseguimos estopar e liquidar muita, muita gente, que de fato isso aconteceu aqui. Se a gente olhar no High Block, nessa região aqui, no High block não, no TRDR. Aqui a gente teve muita liquidação, ó, muita liquidação e muita venda a mercado que Foram praticamente mais de um bilhão e um bilhão e meio aqui de liquidação a mercado. E tivemos um delta grande no Open Interest também aqui nessa região. Tá, então, o mercado pode considerar que isso aqui é, de fato, já né, a, é, buscou a liquidez necessária e pode voltar a subir, tá bom? Então, para mim, a região aqui dos 23.700, eu estou já avaliando que isso é possível o Bitcoin voltar para esse patamar aqui. Vai depender, obviamente, um pouquinho das pequenos, tá? Acho que tem um, esse fator também, Esses pequenos tem que dar condições para isso aqui acontecer, mas eu estou apostando que o Bitcoin, pelo menos no curto prazo aqui, ele possa sim voltar a subir, que pelo menos indicadores estão muito bons aqui, que eu estou vendo no curto prazo. Então, deixa eu passar aqui nos demais tempos aqui da, do, do High Block, para a gente ver que no mês... Vamos dar uma olhadinha aqui no mês, então. Eu vou ver se eu pego o restinho de sol aqui, galera. Eu vou dar uma caminhada aqui. Porque... Porque hoje, eu, hoje eu tô um pouquinho melhor de saúde aí. Passei final de semana mal aqui, cara. Voltei do carnaval. Eu, não, eu descobri que eu não tenho idade mais para ir pro carnaval. <risos> não tenho idade e tenho pouca maturidade ainda. Essa que é a verdade. Então, domingo, né, galera? Comentando para vocês aqui a minha vida pessoal. Mas isso aqui. Então, nada demais aqui no, no, nos, nos, no um mês aqui da, do High Block. Três meses aqui fazendo fazer o upgrade para vocês. E tô vendo as ondas aqui tão legais aqui, vou pular com essa água daqui a pouquinho. E, caras, aqui então nos, nos três meses é pra ver que tem bastante liquidez essa região dos 20.800, 20. tá? aqui para cima nem tanto. Então, caras, tem que ter um stop nessa operação, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu fiz a, essa, uma boa venda na região dos 25.200 e tá botando risco aqui assim, nesse momento aqui, Bitcoin no curto prazo, pode ser que ele faça essa, essa subida a mais aqui, a última subida aqui antes, que na minha opinião isso aqui se a gente subir... Vai ser a, a subida final aqui, tá, galera? A Subida final aqui, eu, a, eu acredito que depois uh, a gente vai só uh, desandar aqui, tá? O que eu tô imaginando para SP500. O DXY fez também uma divergência aqui no. tava tá fazendo divergência no RSI de 4 horas, né? Mas buscou aqui agora uma região que eu falei para você é a resistência, a região de 105 pontos, tá? Então, para mim, já tá no momento interessante aqui do RSI, uh, do, do, da, pelo menos aqui do. do, do DXY, né? Acabar dando uma corrigida aqui. A gente pode, inclusive, formar aqui, por que não, uma xícara aqui nessa região. Né? Vou fazer a correção aqui agora. Aí depois acabar rompendo pra cima aqui, tá? Isso que eu tô imaginando pra DXY, pelo menos, aqui agora. Então, caras, por, por hoje é isso aí, domingo, tá? Eu nem ia fazer esse vídeo aqui, mas pra mim ficou interessante agora o Bitcoin em curto prazo. Boa sorte pra vocês e a gente se vê aí ou mais tarde ou então é, amanhã, com certeza que vou fazer vídeo amanhã cedo aí pra vocês, tá bom? Um abraço, a gente se vê e bom domingo.